Bom dia aí galera, beleza? É, hoje eu só vim aqui falar para vocês uma experiência que eu tive com um sabonete. É, primeiramente, eu sou consultor de equiti, né? Então eu costumo né, usar os produtos que eu vendo para poder passar uma melhor impressão para os clientes. Porque a minha intenção não é mentir, não é enganar para vender. É vender uma coisa realmente boa. Então eu quero falar para vocês o sabonete antibacteriano da linha Sense. Da Jequiti, que é o único até hoje... Olha que eu já passei por Dove, eu já passei por Protex... Eu já passei por sabonetes até um pouco né, caros... É, Para tirar aquelas alergias, aquelas bolinhas que a gente tem na pele... É, e não resolveram... E eu gostei desse Sense da Jequiti antibacteriano... Porque ele é um sabonete que contém aroma... Que contém fragrância, e para quem não sabe, muita gente tem alergia a sabonetes devido à fragrância dele, né? Devido ao cheiro, que tem alergia, né? Não alergia ao cheiro, né? A pele tem alergia Aquele corante que eles colocam no sabonete ou a fragrância. Então, eu usei esse da Jequiti e ele tem fragrância, né? O que eu usei, o outro eu não sei porque eu não abri. A gente lançou dois. Esse que eu tomei banho é o Verbana. Verbena. Desculpa. Ele é antibacteriano, que ele é diário, né? Ele é branco, né? Então creio que não tenha corantes. E ele não me deu alergia. E o melhor de tudo, ele deixa a pele com aquela sensação de limpeza. Por muito mais tempo sua pele ela fica fresca. Parece que ele fa ele faz uma microesfoliação, embora ele não faça, ele não tenha ingredientes de microesfoliação, ele deixa sua pele com aquela sensação limpa, fresca por mais tempo que outros sabonetes aí. Eu recomendo muito, ele ele tá em promoção, né? Ele tá 2.30. Se eu não me engano, Protec está 3, 3 e pouco, então o custo-benefício dele é muito bom, né? Até o preço normal dele é 3,90, não tá um sabonete caro pela eficácia. Então é só isso que eu queria falar para vocês, que eu recomendo, né? Porque ele vai, não que vai ser impossível, né? Porque eu não conheço a pele de cada um que assiste meus vídeos. Mas ele é um sabonete para quem tem alergia, muito bom, recomendo. E ele realmente, eu garanto, ele deixa a pele mais fresca, com sensação de limpa por mais, tempos, por mais tempo que esses sabonetes comuns que a gente compra aí, né? Porque de que adianta a gente comprar um sabonete? Pagar 90 centavos, que é o caso de muitos aí O sabonete, além de cheirar um cheiro ruim, né? Porque essas essências muito fortes chegam a ser ruins né? Você sai na rua, todo mundo sabe que você acabou de tomar banho e aquela essência ou aquela cor aqueles rosa choque aquele nossa, aquelas cor lá que você apaga a luz e enxerga o sabonete não e isso vai te causar alergia então esse da jequitilha é comumzinho e tem realmente a eficácia que promete ele limpa a pele e 99,999 dos germes né das bactérias e é o que menos vai te dar alergia. Pelo menos de todos os que eu usei. Até hoje, Olha hora que eu já passei por muitos. É, ele é o que menos me deu. E creio que também vai ser uma solução. Para quem está sofrendo com alergia. Beleza, galera? É isso aí o vídeo de hoje. né? Uma micro aula né, para vocês. Uma recomendação, na verdade. E até o próximo.